Desde a primeira vez que eu ouvi a palavra Furry, eu só vi gente falando mal, zoando ou até mesmo espalhando algumas coisas bizarras sobre essas pessoas. Mas a real é que essa comunidade é bem diferente do que eu já ouvi por aí, e são muito mais do que pessoas fantasiadas que gostam de bichinhos. Desde que eu comecei a jogar VRChat, eu venho conhecendo gente de todo tipo, e eu nunca vi um lugar com uma comunidade Furry tão ativa quanto nesse jogo. E quanto mais eu me aproximo dessas pessoas, mais eu aprendo e vejo como o fandom é divertido e interessante. No dia 5 de novembro, começou o evento Furry. Furality Legends no VRChat. E hoje vocês vão ver tudo o que eu experienciei e aprendi nessa comunidade. Saudações povo, eu sou o Mr. Boni e hoje eu vou levar vocês nessa aventura que foi a Furality Legends e tentar explicar um pouco melhor o que é esse fandom. Antes de mais nada, eu quero convidar você a deixar o likezinho aqui embaixo e se inscrever se você ainda não for inscrito, porque isso vai me ajudar pra caramba. Agora sem mais enrolações, bora continuar no assunto. Quem me chamou pra Furality foi o Cat e eu não fazia ideia do que esperar. Eu já tinha ouvido falar sobre esse evento, mas eu não sabia como é que funciona a Furality é um evento recorrente que rola algumas vezes por ano. Cada evento tem um tema diferente e dessa vez o tema eram heróis e vilões. Foram basicamente três dias de evento e durante esses três dias rolou uma programação de eventos que rolavam em horários específicos. Eu não consegui ver tudo que o evento tinha a oferecer por causa dos vídeos e das lives que eu faço. Mas pra mim a Furality começou com a cerimônia de abertura. Que foi basicamente uma apresentação do evento que rolou no telão do mapa. E até agora eu ainda não sei porque, mas todo mundo começou a jogar neve e abacaxi em cima da tela. Nessa tela rolavam algumas coisas da programação. Tiveram algumas apresentações musicais e até mesmo alguns curtas feitos pela galera, como esse aí, que foi referência à cena dos incríveis, onde o gelado procura o uniforme dele. Essa tela ficava no mapa principal do evento, que era a Legend City. Uma cidade com grandes prédios, seguindo essa temática de Nova York e cidades grandes, que normalmente tem histórias em quadrinhos. E por falar em quadrinhos, tá na hora de falar de uma das coisas mais legais da Furality. O Shader. Eu não sei se vocês repararam, mas a a maioria das pessoas que apareceram nas gravações estavam extremamente coloridas e iluminadas. Isso acontece porque em toda a Furality eles disponibilizam um shader específico para os avatares, e esse shader basicamente interage com as músicas e os sons que tocam nos mapas da Furality. Esse aí é o avatar que eu usei no evento, e antes que você me pergunte, sim, eu era o único ser humano no evento inteiro. Dá só uma olhada em como as luzes do meu rosto piscam conforme as músicas tocam. E além dessa mecânica maravilhosa, o shader dá esse efeito de contorno em volta do personagem, e essas sombras de bolinha que remetem a histórias em quadrinhos mesmo. Então todo mundo no evento parecia que tava dentro de uma HQ de super-herói, muito insano. E é claro que se tem um shader que interage com a música, o evento ia ter muita música. E é aí que entra o clube da Furalha. Durante toda a programação, o clube ficava aberto e vários DJs iam alternando durante os dias. Ah, pra baixo, né? <risos> e pra mim, o ponto alto desse rolê todo foi quando todo mundo de repente decidiu colocar o avatar do Nikkei. O Nikkei é tipo o default do VR Chat. <risos> Olha essa porra! Olha essa porra! pergunte o porquê. Só foi muito engraçado e a gente até fez um trenzinho no meio do clube. Foi tão insano que a gente até apareceu na live oficial da Furality. Ah, e a gente tentou fazer isso com o vetor do meu malvado favorito também, mas não deu muito certo. Agora, uma coisa muito interessante da Furality sem dúvidas foi o Infinity Mall ou Shopping Infinito em português. O Infinity Mall é basicamente um shopping bem grande com várias salinhas espalhadas. Cada salinha era dedicada a algum artista que queria expor seu trabalho no evento. O shopping todo era dividido em categorias para separar os criadores de avatar, criadores de mapa, ilustradores digitais, criadores de HQ, hosts de eventos e por aí vai. Eu mesmo fiquei horas só visitando as salinhas e anotando alguns artistas que eu achava interessante. Você podia, por exemplo, encontrar uma pessoa que cria avatares, experimentar um avatar dele e, caso curtisse, podia entrar em contato e encomendar do seu jeitinho. E isso é muito legal. A comunidade furry é extremamente engajada com arte no geral, já que cada um tem a sua representação gráfica dentro do jogo e da internet. Enfim, era um ótimo lugar pra passar o tempo Entre essas e todas as coisas que infelizmente eu não pude presenciar nesse evento Eu posso dizer com certeza que eu amei essa experiência de curtir um evento organizado dentro do VRChat e, É claro, eu pude me aproximar mais e conhecer melhor sobre essa comunidade que eu já simpatizava antes Mas não conhecia muito Por fim, eu vou deixar pra vocês esse pronunciamento do Art Sobre a comunidade em geral, porque ele com certeza sabe falar sobre isso melhor do que eu O que seria a fandom fair? Indo direto ao ponto, são personagens antropomórficos Todos nós, desde criança, a gente vê muito desenho animado e a gente tem, digamos, o Pernalonga, o Papalegos, o Pica-Pau, tudo que são personagens antropomórficos. Ou seja, personagens animais com características humanas. Melhor exemplo do que seria o Phantom Furry Girls famoso furry, aquele filme Zotopia, que tem digamos, aquela cidade, tipo, vários animais e eles todos vivem de como se fossem realmente uma sociedade. A fandom furry tem vários meios de você se expressar, de você participar. Você não precisa, digamos, ser um, ter um personagem pra ser um furry ou pra você simpatizar com... Tem gente que expressa a parte da fandom através de arte, seja fazendo desenhos, tem gente que expressa através da música. E aqui também, dentro do VR chat a gente tem o nosso pedacinho, que é onde a gente cria nossos personagens, faz os avatares e tudo. Pensando nessa ideia dos personagens, muitos se confundem que pensam que a ah, Furia são os personagens de desenhos, animados e tudo mais, não. Aqui dentro a gente costuma criar nossos próprios personagens eu, por exemplo, eu sou um lobo, eu criei o um personagem que, a gente, que eu chamo de arte, que é esse lobo, um cinza, um pouco azulado. E dentro da fandom a gente pode representar viver esse personagem, a gente, digamos que personalidade age como a gente quer que esse personagem seja e por aí vai uma outra parte muito Famosa que o pessoal mais vê pela fandom, é as famosas também fursuits, que são as fantasias first. Fantasia de pelo que as pessoas vestem e poder encarnar o personagem dentro da vida real. Essa é a parte que acho que é onde o povo mais vê a fandom que é um monte de aquele bichinho peludo, fofinho, correndo por aí dando um abraço a todo mundo. As famosas que a gente chama de convenções. Já puxando o gancho aí dessas, dessas partes de eventos, as partes de convenções, a fandom tem seus eventos. Dentro aqui do chat, como vocês devem estar vendo nesse vídeo, aqui é a questão da Furality. São Paulo, a gente, por exemplo, tem o Furboliche, que é o maior evento de boliche, acho que se se não me engano, é o maior evento foi do mundo, de boliche. É, em Santos, a gente tem BFF, que é a Brasil Fest, que é uma convenção de hotel. Também em São Paulo, a gente tem até o Full city, que é um sítio que a galera vai passa o final de semana, acampa. É muito massa também. Esses são os eventos do BR. Lá fora, a gente tem Eurofura, a gente tem o que é da MFF, por aí vai. Cada evento, digamos, tem seu tema, um pra jogar boliche, outro é um de hotel, outro é um de sítio. Por aí vai. Por que que eu acho que... Digamos, ser furry... Às vezes é uma coisa muito importante pra muita gente. Eu acho que é uma coisa comum até, muito, até aqui dentro do VR Chat. Muita gente... Sofres os próprios problemas na vida real Seja por questões de famílias, amigos Escola, e quando a gente entra Na comunidade furry, você pode criar seu personagem Você consegue criar um personagem Pra ser quem você quiser, você consegue Digamos, esconder até meio por trás de uma máscara Ou talvez até você consegue soltar quem é seu Verdadeiro ser dentro de você, e você consegue Realmente expressar isso, sem ter preconceito Em uma comunidade que vai te aceitar Você do jeito que é, seja você gay, bi, hétero sua cor, não importa, etnia, raça, língua, ninguém quer saber disso. Um lugar onde todo mundo vai conseguir, digamos, se soltar. Você vai poder criar sua personagem, ser aquilo que você quer ser. Uma coisa, acho que até comum como dentro do VRChat, que a gente tem nossos avatares, a gente customiza. Seja um avatar de anime, um avatar de, de boy, de girl, de furry quer é que seja, a gente consegue ser aquilo que a gente quer ser, não tem problema por trás disso e isso acaba criando uma comunidade que é sempre muito aberta e sempre muito acolhedora com quem quer que seja. A gente também dentro da Fundo, a gente tem, digamos, nossas mini comunidades. Se você ir no Telegram ou no Facebook, você vai encontrar grupos, por exemplo, de cada estado. E aqui dentro do VR, a gente até decidiu começar a nossa própria comunidadezinha que a gente joga aqui há uns três anos mas a galera era sempre muito separada, era tipo um foi perdido ali, um aqui e ninguém muito não era um grupo que tava todo mundo unido todo mundo junto. E a gente criou uma comunidadezinha, que a gente, no Telegram, a gente chama de VR First. Todo mundo que é first, seja quem seja, seja quem só, só participa ou tem um pouquinho de conexão ali, pode entrar, a gente não recusa ninguém. E aí a gente criou esse grupinho, onde a gente sempre tá conversando de VR tirando dúvidas, explicando como é que as coisas, ajudando a galera com a criação de avatar. Criou uma comunidade saudável ali. Tanto que, duas em duas semanas, a gente faz uma festinha pra galera se conhecer, pra apresentar o jogo pra, pra quem tá novo, quem não sabe o que fazer, quem não tem amiga ainda. A gente ainda até tem outros planos, a gente tá querendo até começar, por exemplo, Fazer uma competição de golfe A gente quer fazer uma competição de sinuca aqui dentro do VR Até tá valendo o prêmio Quando eu encontro algum furry perdido por ele Eu sempre gosto de tentar ele oh, Vai naquele grupinho ali Vai no grupinho de seu estado Apresentar ele, digamos, pra fã E dar uma guia pra quem cai de paraquedas nesse mundo e se você por acaso se interessou por esse evento e gostaria de participar dos próximos, saibam que em seis meses a gente vai ter o evento Oceans of Luma, que tem tudo pra ser magnífico. Eu não vou deixar o trailer todo aqui, porque eu não sei se eu posso, mas o link do trailer vai estar tá na descrição desse vídeo e por lá você já pode conferir as redes oficiais da Furality pra ficar por dentro. Agora eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e talvez aprendido algo novo. Eu espero vocês no próximo vídeo, tamo junto e até a próxima.